De lá. água de coco, de coco que tem o um senhor aqui, água de coco. Ô irmão! Ô irmão, estou tudo bagunçado. Bagunçado nada, você tá é bonito. Eu tô esperando o corpo chegar agora. Deixa eu arrumar aqui, mano. Ah. Como é que eu faço agora? Eu vou ter que escolher agora. Olha o homem do corpo. Olha o homem do coco. Amanhã é seus amigos. Tá, Vem quando tá perto de nós. Vamos, eu vou levantar. Eu vou minha mãe atender ele. O senhor não passa cartão pra Não, ah, tá, não. Já foi dois no banco buscar dinheiro. Aí, eu vou ter aqui também. Tá bom? Agora eu vou jogar de fogo também daqui a pouco. Aqui a pouco. Tá então, bom, tá mãe, obrigado. Obrigada. E ela vota certo ou, Osborne? Hã? Ela vai votar certo? Não, eu voto. Se não cortar com ele, eu, bote. eu bote. Não, se eu for eu vou, vou, voto certo. Será que eu vou votar certo? vai votar no que eu quiser. Vai votar certo, não vai errar. É. Já está na mente dela. que é assim, ó. Deus é que vai decidir, não é eu, nem ela. Mas ah, eu vou falar para você voltar e depois a cara dele se perder. É, ela põe na minha cabeça. Vai ver a cabeça de Cristo. Ela fala, fala, assim, fala assim: ó. Senhor, nos ilumina a mente, Senhor. Se nós não, não souber iluminar, a senhora olha assim, ó. A senhora, o senhor faz do jeito que o senhor quiser. O senhor é, é absurdo. Nós, nós não somos absolutos, Senhor. Ah, mas eu sei porque... é pior, o que É 22. Eu vou votar, votar no um Bolsonaro. Bem. Eu sim, acho que assim, tá. eu já votei no Lula no passado, ele já teve a chance dele, ele né? é. agora eu acho que eu vou deixar o Bolsonaro mais quatro, vamos ver se vai dar certo. E pedir para Deus iluminar, porque é só Deus. É. Porque você vai a nós não vai deixar o sonado. A senhora vai poder parar de vender o não, povo? Eu, quero, eu também não. É, é isso é aí. Dúvida, mas, ó, vou falar um versículo para essa senhora aqui que está conversando comigo. E é assim, minha senhora. Peça essa é coisa mais linda. Ele é Bolsonaro, poxa. Ó, para os deles, a senhora é uma, deixa eu ver a marca, marca de Cristo irmão, é aqui. Nossa, é. a senhora tem o de Jesus, glória é a Deus, fico contente de ver a senhora, olha o que eu vou falar para a senhora, olha que coisa mais linda, ó. Deus fala assim, para os deles, Deus não vai ó, abençoar assim, totalmente não, Ele vai escolher quem Ele quer, Ele fala assim ó, para os meus, isso aí é o que eu estou falando, ó, veja bem que coisa linda. Não, nos dias difíceis, que agora já é, e parece que não, mas é. Ele fala assim, nos dias difíceis não serão melhorados, agora vai cumprir difícil ser com É o que mais crente, né? Farta é o melhor que está na Baldícia. E nos dias de fome, ele fala bem assim, eu falo o quê? Acredita nisso, não é inimigo que você vai gritar. Mas ele fala assim, e nos dias de fome, se fartarão, você vai comer do mesmo jeito. A senhora acredita nisso que eu estou te falando? é pode ele, eu não estou falando assim. Ah, só estou fazendo propaganda para fazer gente inteligente, pensar que é comigo. Ele é Bolsonaro. Eu vendo o que está falando, eu vou de gente que para que é comigo. Que... é. verdade, é isso aí. mas aí é. eu falo assim, ó. aí a senhora, a senhora fala sabe que tem, que tem sentido? Claro que tem sentido. É. Vai ficar comiço. Mas os políticos não fazem esse tipo de comiço, é. mas porque não tem a sabedoria, a inteligência. É. Mas eu sei, porque a Bíblia diz assim, eu te dou graça Pai, Dizem que, que eu faço essas coisas eu sabe, sábio que de revelar seus pequenininhos. Revelou pra nós. Amém. Olha, Amém. eu vou buscar o dinheiro, senão eu vou colocar a capa. Não vai chegar mais. É Mas que... vai, colocar. Ah! Eu já tenho feito. Nossa. Então, aí vou buscar pra gente pegar ah, feito. Feito eu já tenho, que... Mas você tem... o senhor tem filho? Eu tenho bisneto. Fala eu... pros bisnetos vim aqui colocar Não um tem pix pro senhor. O, um tá na Argatéria, na tá na Itália, outro tá no Pix Santo. Eu tô com Deus. Mas tô tem com uma dia. história bonita, eu gravei dois vídeos dele. Ele é inteligente, é. ele sabe. Pergunta o nome completo dele. É Lázaro. O meu nome é Lázaro. É. De quê? De quê? Pereira. Pereira só? Não, só Pereira, Não, é. não tem o só. É não tem o só. É. <risos> Ó, não, Lázaro A Pereira, A coloca A o homem, homem do, é do coco. No YouTube. Lázaro Pereira. Meu nome pessoal, meu nome fantasia, é Irmão do Coco, é difícil esquecer. Irmão não, do Coco, não esquece, coloca lá no, no YouTube que vai aparecer a história bonita dele, ah, eu vou da colocar. família dele. Lá no YouTube, é a história do Homem do Coco. Ele vai pôr, senhora, porque ele está fazendo trabalho aqui, irmão, desde quando ele vem completar esse trabalho. Não é possível esse trabalho ele completar num dia. Porque sempre ele quer novas coisas, eu não tenho cabarito para isso. Ah, irmão, ah, seu, ah, hoje foi ótimo. É oh, um abraço, um abraço, vai para lá. Fique com Deus, tchau. Irmão do que é eu, tá? Tá. Irmão do corpo. Tava... Ah, eu... Deus eu... É, gravando por isso que... é Irmão, me ensina aqui, mano. É. Olha para Deus, eu tô preparando as coisas, tá, tá sabendo? Hein? Eu tô... Eu tô... Pedindo as portas para Deus, Deus já está me dando. Nós vamos fazer, nós vamos é, entrar na lista de Deus, irmão. 17 de, 17 de, de, de dezembro, irmão. É. Eu já pus a foto nossa para correr, para todo mundo ver que eu já tenho compromisso. É. E eu não posso ter dois. É. E eu não posso também não ter um, um, avará, um avará de garantia que eu sou casado, servo de Deus, e não posso estar em um É, claro. Nem eu, nem ninguém. É. Olha bem. Isso é bom. Então. Então, irmão, Deus ama tão nós que Ele fala assim, ó, vocês primeiro unem na terra, porque é aquele que não é ligado na terra nem no céu. E aí, como é que Ele vai? É. Nós temos que estar ligado no céu e na terra. Sim. Aí Deus passa o aval dele e fala assim, ó, veja se o não está aí. Ele fala, foi registrado lá embaixo, seu, no dia 17 de dezembro. Ele é, vai, então nós aí. Foi na ata aí. 17 de dezembro. É. é o irmão Lázaro, ele está viúvo já há quanto tempo, irmão? Como é que é, irmão? O senhor está viúvo. É. Desde o sofrimento dela até a morte dela, quase 10 anos, porque ela, ela anos. faleceu esse, esse dia 1 de agosto deste ano, tem 5 anos que ela ah. faleceu mesmo. É. Sofreu uns 5 anos mais ou menos é. ainda. Quantos filhos? Nós temos 7, eu tive certo. dois casamentos, sete. Dois casamentos. É. Três da primeira e quantos outros. Quatro, né? É. Foi isso Sete filhos. Tenho herança hum. já, graças é. a Deus. A herança não do Não quero senhor. reclamar. Eu não sou pobre. É. Nem vou desafiar ninguém. O outro que é pobre, porque ele não tem nem a casa dele. É. É isso aí. Deus abençoe o Senhor. Amém. E nós estamos com o Bolsonaro. Amém. Amém. Amém. Acima de tudo, ele já falou, né? Deus, ele já falou isso para é. todo mundo. É só Será que não entende? É. Quem está com Deus... Está com tudo. Oh, um abraço, meu irmão. Amém. Deus abençoe é, nós. Deus a abençoe. Deus. Hoje é dia 29, amanhã 30. É, amanhã. Deus amanhã é dia Deus. da eleição. É. Não tá. é para ninguém reclamar. Deus que está governando tudo. Nós vemos é. no quê? É. Senão ele não é acima de tudo. É. Ele é, é. acima de tudo. Ó, tem um versículo na Bíblia que fala bem assim, ó. Porque esse Senhor, nosso Deus, ele é o nosso Deus para sempre. Ele é o nosso Deus. Até a morte dele não é uma vez ou outra, não. É. E quando ele faz uma coisa que nós que muito errado, está nos disciplinando. Amém. Para nós tomar jeito de servo de Deus. Amém. Se nós ficar brincando de servo de Deus, nós vamos levar a lambada, mas muita lambada. É mesmo. O povo de Israel, quando ele sair da direção de Deus, eu até me refei de falar isso, porque eu estou falando a verdade. É. Eles eram chicoteados pelos estranhos. É. E nós servos de Deus, hoje, se ficar brincando de ser servo de Deus, eu tomo a ceia, tem a importância de tomar a ceia. Mas não pode tomar indignamente, está escrito na Bíblia, é. né? Você pode examinar o seu mesmo em particular e tomar a ceia. Uhum. Mas se não for isso, nem tome. É. Se conserte, toma. É Isso aí, irmão Lázaro Pereira. Pereira. Um abraço, irmão é. do corpo. Obrigado, irmão. Deus, Deus abençoe. abençoe irmão, e todo, Deus abençoe. e todo o povo de Deus na face da terra. Amém.